Já esperavam a bronca. Ai, ai, ai. Mas de repente, Maria soltou assim: Viu só uma né-pipoca? E uma né-pipoca disse: Pois foi por sua causa, Dona Maria Sororoca. E Dona Manuela, vendo aquela atrapalhada toda, começou a rir e todos caíram na gargalhada. Dona Manuela, então, pegou a panela e contou um segredinho.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 Rebenta pipoca, Maria sororoca Rebenta pipoca pra não ter piruá E minha ama. e neném mané Pei pi, mané pi, -pi, -mané, pi mané, pipó Se a cama mané pipoca E minha ama. e neném mané Pei pi, mané ne pi pipo, pipó Se a cama -né, pipoca c h k p o poca p p poca p n n n e m y m n e m e m e n e p p p o p c a p Que cheirinho bom! Né? É. Tchau, Tchau, pessoal! pessoal!